We'll be pessoal, estamos de volta. É isso aí gente, tudo bem? Pois é, pessoal a gente tá aqui para falar algumas dicas para vocês né, nesses dias de produção então primeiramente, né, vocês estão aí pensando, fazendo o processo produtivo né, já tá no jeito assim mas às vezes vamos supor que vocês estão com alguma parte do processo produtivo que ainda não tá legal, vamos supor costura. Ah, o pessoal ainda tá lento na costura, ainda não entendeu talvez é importante pensar no novo treinamento vamos gravar um vídeo aqui de um treinamento ensinando o pessoal a costurar, às vezes é importante isso ajuda o pessoal, né, a Acelerar um pouco na produção. Essa é uma boa ideia para vocês pensarem assim, às vezes um treinamento ali para produção, para alguma área específica, ou até treinamento de vendas, né, Gui? Sem dúvida, os treinamentos servem tanto para produção quanto para as vendas. Às vezes a produção está correndo tudo bem, mas as vendas já está um gargalo ali, os produtos não estão saindo. Então seria interessante a promoção de algum treinamento, de uma palestra, que ajude a motivar os meninos né, a venderem mais ou melhor o produto deles. Isso. E é importante vocês pensarem na qualidade do produto. Às vezes vocês já olharam nas outras jornadas, olha gente, acho que dá pra melhorar essa embalagem aí, né? Vamos acrescentar algumas coisas, deixar o produto melhor. Então vocês têm que pensar isso durante a produção. Olha gente, acho que não tá legal esse adesivo aqui, será que tá bom? Enfim, são exemplos. Mas assim, vocês têm que pensar na embalagem do produto, se tem alguma coisa pra melhorar, né? E aperfeiçoando mesmo. Sem dúvida, um produto mais com uma aparência melhor é mais fácil ser vendido. E algumas ferramentas podem ajudar nas vendas, né Carol, são as redes sociais. Isso. Sua mini empresa já fez Instagram, Facebook, às vezes até um site. É. Isso tudo, gente, ajuda Ajuda muito que as pessoas vão conhecer, muito mais pessoas vão conhecer o produto de vocês. Com certeza. E aí, mais uma vez, a gente fala, gente, vocês estão acompanhando, fazendo o um registro nas planilhas? Porque esse processo de produção é a melhor parte. Às vezes, vocês vão produzindo, produzindo e esquecem totalmente de preencher as planilhas, né? Então, não se esqueçam de preencher as planilhas. Exatamente, gente. Lembrem que a gestão é o mais importante desse programa e no final, vocês vão ter que preencher vários relatórios e passar pra gente. Isso. Então, fiquem atentos a essas Isso. informações. E outra coisa também, pessoal, se vocês acharem assim, porque a produção está um pouco caída, o pessoal está um pouco né, sem motivação. Então é hora de pensar em algumas estratégias que são simples, mas que podem fazer a diferença. Vamos pensar numa playlist para produção? Olha, legal. Vamos pensar em alguma coisa assim que desperte maior interesse no, no, nos funcionários né, da empresa. Então é hora de vocês pensarem mesmo. Vamos fazer uma dinâmica aqui antes de começar alguma jornada de produção, uhum. para eles já começarem com a energia, né, já todo mundo motivado. É isso, né? É isso mesmo, sejam bem criativos, que tudo vai melhorar. Com certeza. A joia. Gente. Então, Até mais, é tá pronto. Yes.